Olá, Papa Yankee 3, Papa X Reyankee, estação do PX, PY Clube de Caxias do Sul, na leitura do QTC da Labre, perguntando algum colega pela frequência. Yankee 3, Papa ex ray Yankee PX, Clube de Caxias do Sul, sempre pronto para servir. Hoje, na leitura do que da Labre, Rio Grande do Sul, perguntando algum colega já pela frequência? Papa, Ex-Rei estação do PX Payson Clube de Caxias do Sul, sempre pronto para servir. Hoje, a leitura do QDC da Labre Rio Grande do Sul, chamando os colegas para a leitura do QDC da Labre Rio Grande do Sul e perguntando, algum colega pela frequência? PXP Y Clube de Caxias do Sul, na leitura do QCC da Labra em Rio Grande do Sul, perguntando a algum colega pela frequência... em estação do Px é clube de Caxias do Sul sempre pronto para servir na leitura do QTC da Labre, Rio Grande do Sul. Perguntando se tem algum colega pela sentença, já aguardando a leitura do QTC da Labre. Papa Yankee 3, Papa Ex-Rei Yankee, PXP, Clube de Caxias do Sul, QTC da Labre, Rio Grande do Sul. Algum colega já está presente para a leitura do QTC da Labre? PY, Clube de Caxias do Sul, Papa Yankee 3, Papa X Ray Yankee. Nos momentos que antecedem a leitura do QDC da Labre, Rio Grande do Sul. Algum colega já se faz presente para escutar a leitura do QDC da Labre? um grupo de Caxias do Sul, sempre pronto para servir, na leitura do QTC da Labre Rio Grande do Sul, perguntando a algum colega pela frequência... Do PXPY Clube de Caxias do Sul na leitura do QTC da Labre Rio Grande do Sul PXPY Clube de Caxias do Sul fundado em 25 de abril de 1980 reconhecido pela Anatel portaria 2.804 de 15 de setembro de 1981 Declaração de Utilidade Pública, Lei número 2.716, de 12 de abril de 1962. Peixote, Clube de Caxias do Sul, hoje, chamando para a leitura do QTC da Labre, Rio Grande do Sul. Vamos colega na frequência? André é o Latina Olá Marcelo, tudo bom? Uh, estamos aqui na, nos momentos que antecedem o QTC, a leitura do QTC da Labre Rio Grande do Sul. Marcelo, está transmitindo da onde? Eu que André Capão de Curio Vida mais de Língua, um pouco por São do e e a bem, estou ouvindo bem que do Papai. E, em, em, Ok, Marcelo Papayank 2/Papayank 3 Mike Lima. Eu escuto aqui, uh, eu escuto baixo, mas dá para entender perfeitamente. Tá boa, tá boa a transmissão. Até agora temos só a presença do Papayank 3 Eco Novembro, Weston que deve estar te E eu sei também. Aqui pelo pelo WhatsApp, que temos dois colegas, o Papa uniforme 3 Delta Romeu Echo, o André lá de Capão da Canoa, e o p 3 Juliette Alfa Lima Procópio, que acredito que também esteja escutando lá de Capão da Canoa. OK. Procópio, Papa Uniforme 3 Letra Alfa Lima, ele está em Rádio Escuta? Se puder me... Ah, ok, Maquiné. Ele, ele falou agora aqui pelo WhatsApp, que tá em Maquiné. Então, já temos mais colegas escutando hoje aqui. Ok, Marcelo, temos mais colegas com a gente, tem assim, dois colegas de... um em Maquiné, o Papa Uniforme 3, Juliette Alfa Lima e temos também o Papa Uniforme 3, Delta Romeu Eco André, os dois estão em Rádio escuta estão aqui me mandando mensagens pelo, pelo Whatsapp e o pessoal aí de o pessoal do litoral, o Marcelo tá operando de São Paulo, então é Papa Yankee 2 barra Papa Yankee 3 Mike Lima Ok, 19 horas em ponto. Essa estação é a Papai 3, Papa X-Rei Yankee, estação do PXPY Clube de Caxias do Sul, sempre pronto para servir. O PXPY Clube de Caxias do Sul foi fundado em 25 de abril de 1980, é reconhecido pelo Ministério das Comunicações pela portaria número 2804, de 15 de setembro de 81. Também foi declarado utilidade pública, entidade de utilidade pública, na Lei 2716, de 12 de abril de 1962, Lei Municipal de Caxias do Sul, que hoje o PXP São Clube de Caxias do Sul é a, quem fica a cargo da leitura do QDC da Labre Rio Grande do Sul. Vamos à leitura do material produzido pela diretoria da Labre Rio Grande do Sul. O operador... É, Papai 3, Ingatango André. Este é o Rádio Informativo Semanal da Liga de Amadores Brasileiros de Rádio Emissão, Labre Rio Grande do Sul. Edição de número 6, de 21 de março de 2015. Labre Rio Grande do Sul, gestão 2014-2015, ligada no Rádio Amador. A palavra da diretoria. Colega radioamador, o mundo atual está vivendo grandes modificações. Muitos povos continuam guerras intermináveis. Os costumes são modificados do dia para a noite através das redes sociais, como são chamadas as ligações de internet. Hábitos dos nossos pais e avós são esquecidos e até mesmo os valores morais e culturais sofrem alterações constantemente. O que era feio no passado agora é moda como, por exemplo, usar palavrões nas conversas, não só em bate-papos convencionais, como também nos meios de comunicação. Não somos pudicos, mas acreditamos que tudo deve ter seu lugar e hora para acontecer. Uma coisa é conversarmos numa mesa de bar, outra usarmos um meio de comunicação para nos expressarmos. No caso do radiomadurismo, de uns tempos para cá, tornou-se costumeiros encontrar, encontrarmos colegas, entre aspas, que utilizam as frequências única e exclusivamente para dizerem palavrões ou nada com nada. São conversas chulas, sem conteúdo algum. Isso vem acontecendo até mesmo fora das frequências destinadas ao radioimadurismo. Essas pessoas, felizmente, são poucas, ocupam a chamada faixa do pedregulho. O próprio termo já é contrário à poética. O pior é é que constatamos que muitas dessas pessoas que assim procedem são identificadas pela voz, mesmo que disfarcem e fizeram provas para ingresso e promoção de classe. Portanto, não são clandestinos ou pinguins, como também são conhecidos aqueles que operam sem estarem legalizados junto à Anatel. O que leva o indivíduo a assim proceder? Gostaria de aplicar a lei de Gerson? Gosta de aplicar a lei de Gerson? Só ele leva vantagem? Não obedece a legislação mesmo sabendo que está infringindo as normas apenas por prazer? Como será que seus familiares o encaram? Ou eles não têm família e se tiverem não seria sua família desestruturada? Doentes mentais eles não são, pois se fossem estariam internados em manicômios. Realmente, é difícil entender o pensamento desses poucos indivíduos que perturbam a ordem e a paz dos radiomadores, que gostam e fazem contatos obedecendo as normas e leis das comunicações. Aqueles que estão fora da lei, certamente não deixarão nenhum legado moral para seus descendentes. Qual o filho que irá se espelhar num pai que liga o equipamento para proferir palavrões e desobedecer as regras? E as esposas, quando as têm, o que pensam desse tipo de homem, desse tipo de homem que se esconde no anonimato para perturbar quem está dentro das leis? É, parece que os conceitos de moral, ética, educação e bom senso estão sendo deixados de lado nos tempos modernos. Pena que isso esteja acontecendo, também no radioamadorismo. Vamos torcer para que o bem se sobreponha ao mal em todos os segmentos da humanidade, inclusive entre os radioamadores por hoje é só um bom final de semana e até a próxima edição do QTC da Labre Rio Grande do Sul. Essa então foi a palavra da diretoria da Labre Rio Grande do Sul. Papai Yankee três, Papá ex-rei Yankee, estação do PX Pedro Clube de Caxias do Sul na leitura do QTC da Labre Rio Grande do Sul perguntando mais algum colega pela frequência? Papai Yankee três, Papai boa noite André. José Alberto Araújo do sol. Papayank 3, Canadá, Sibéria, Novo Hamburgo. Ok, vamos então, é, Papayank 3, Papachame, César, por Campo Bom, que é Célio. Positivo. Temos o um colega Papayank 3, Japão Hotel, José Alberto, que está a Arroz, Sal, que é Célio. Positivo. Ok. Essa praia é, é de Caxiense? Tem mais um colega de Novo Hamburgo aí, André. Ok, tem o Papai Anki 3, Car Charlie Sierra também, que é sério? Positivo, que é sério. É, nome cidade, Papai Anki 3, uh, Charlie Sierra? Sim, positivo, estamos por aqui. É, nome cidade? Novo Hamburgo, Papai Anki 5, Lima, Tango Bravo, Bernard, Curitiba. Papai Yankee 3 Tango, Fox Rio do Guia não. Papai Yankee 13 Bravo, Madrid Madrid Milton, por Butchá, segundo QTH. Ok, então, uh, Papai Yankee 5 Lima, Tango Bravo, nome cidade? É Curitiba, Operador Bernardi. Ok, Bernardi, por Curitiba. Uh, muito bom sinal aqui, chegando em Caxias do Sul. Temos o um colega, Papayank 3, Tango Fox, Mildo, é, qual é a cidade? Ok, a cidade é Viamão. Ok, bom sinal também, chegando aqui. Temos também Papayank 3, Bravo, Mike Mike, nome cidade? É, Milton, cidade, é, Butiá, segundo QTH, ok? Ok, Milton, por Butiá. Bom sinal também. Obrigado pela presença. Yankee 3, Sierra aquilo pelo iberi com um abraço. Ok, Nico pelo Imbé, outro bom sinal também, nossa, o pessoal tá com, só com canhões hoje, mais alguém? Ok, então, chegou agora, Papayank 3 Papachali, Papayank 3 Japão Hotel, Papayank 3 Canadá Sibéria, Papayank 5 Lima Tango Bravo, Papayank 3 Tango Fox, Papayank 3 Bravo Mike Mike, Papayank 3 Serraquilo dando sequência à leitura do QC da Labre Rio Grande do Sul. Esta estação é a Papa Yankee 3, Papa X Yankee, estação do PX PXPY Clube de Caxias do Sul, sempre pronto para servir. Colabore com notícias, informações e atividades radioamaturísticas de sua região. A Labre Rio Grande do Sul não é a única responsável pelo rádio informativo semanal. Muitas vezes deixamos de publicar em nossos meios, por falta de comunicação, a Labre Rio Grande do Sul. Lembramos que existe um canal apropriado para fazê-lo, que é o e-mail RS.com.br. Qtc repetindo, qtc.com.br, e o e-mail está à sua disposição para informar as atividades de sua região e de seu Rádio Clube. Aguardamos a sua colaboração. Aniversariantes da Semana colegas associados e ex-associados da Labre Rio Grande do Sul que constam em nosso banco de dados aniversariantes do período de 21 a 27 de março de 2015 no dia 23 temos o colega Paulo Santos, Papainque 3 Papa Alfa da cidade de Santa Maria e Paulo Roberto Soares Borba Papainque 3 Hotel Índia da cidade de Porto Alegre no dia 24 temos o Marcelo Tapa Schmidt, Papa Henrique 3, Mike Oscar, da cidade de Gramado. Dia 25, Cláudio Chicon Pereira da Silva, Papa Henrique 3, Novembro Zulo, da cidade de Cachoeirinha. No dia 26, Flávio Lu, Luiz Nunes de Carvalho, P.U. 3 Foxtrot, Novembro Charlie, da cidade de Porto Alegre. E dia 27, Luiz Carlos Coelho Espinosa, Papa Uniforme 3, Lima Charlie Eco, de Jaguarão. A todos os colegas, votos de um feliz aniversário com muita paz, alegria e saúde. Esses são os desejos da Diretoria Executiva e do Conselho Deliberativo da Labre Rio Grande do Sul aos colegas aniversariantes. Não esqueça, pagamento do Fistel, últimos dias. Neste ano de 2015, a Anatel, não enviará correspondência aos radiomadores com o respectivo DOC para o pagamento das taxas anuais, a exemplo do que aconteceu no ano passado. Esta informação é oficial. A agência tem enviado e-mails aos colegas radiomadores informando a situação. Para imprimir os boletos, acesse o link a seguir. sistemas.anatel.gov.br Barra boleto. Repetindo. Sistemas.anatel.gov.br. Barra boleto. A impressão das guias de pagamento não requer cadastramento. Bastando apenas o contribuinte informar o seu CPF ou CNPJ e o número do fistel correspondente. O prazo, o prazo máximo para pagamento do boleto é. 31 de março de 2015. Rádio Amador, onde está o exemplo? Dias atrás resolvi sintonizar a banda de 40 metros. Nas frequências apropriadas dentro da banda, estava sendo a rádio ao sintonizar as rodadas de colegas da Argentina, Uruguai e Paraguai. A. Ah, não posso esquecer os colegas brasileiros. Fiquei bons minutos escutando os colegas brasileiros, muitos identificados pela sua assiduidade na banda. Fiquei me acostumando aos colegas com a locução, pelo nome e também pelo indicativo de vários colegas que raramente declinavam o seu indica indicativo. Infelizmente, isso já contrariando a norma de técnica e ética operacional a nível mundial mas quando faziam, era fácil identificar quando retornavam numa passagem de câmbio. A propagação, já começando a variar. Resolvi descer a banda, indo lá para o segmento de CW, em torno de 7.040 kHz. Acabei indo adiante, após o início da banda, de 6.900 a 7.000 kHz, indo especificamente para a chamada faixinha, ou pedregulho conhecidas pelos colegas aqui do Sul. Minha surpresa, praticamente aqueles colegas radiamadores classe A e B estavam novamente nesse segmento, conversando com colegas da classe C de locução conhecidíssima, tanto em VHF quanto em HF, lá nos 80 metros. Não consigo entender. Aqueles colegas que estavam operando dentro do segmento, que lá estavam habilitados, operando legalmente se encontraram com colegas não habilitados para aquela faixa, e ainda, esses colegas habilitados que estudaram, fizeram provas, conseguiram chegar à classe A ou classe B com tanto esforço, estão agora infringindo o que diz o regulamento. E pior, quando estão operando no seu segmento, quando raramente declinam o sindicativo, reclamam daqueles que estão fazendo bagunça em outras bandas. Eu não consigo entender. Vamos falar pelas costas? Pois é fácil, nunca estarão aqui para se defender, se é que existe defesa para quem está ao contrário a toda a regra. Me pergunto, o que leva um colega devidamente licenciado a falar mal de outro, enquanto na prática faz o contrário? Se é para ser assim, não vou mais falar meu QRA, meu QTH, meu indicativo. Vou entrar em outros segmentos, ao qual ainda não sou habilitado. Vou fazer vários contatos e vou demonstrar para o mundo... Esse país não é sério mesmo. Nem mesmo no radiomadurismo. Olhem, estão todos de olho e mais certeza ainda com ouvidos afiados. Senhores, sejamos honestos e honestos consigo mesmo. Se é para operar corretamente, que o faça naquilo que foram determinados legalmente. Não incentivem a malandragem e ao contraditório para o radiomadurismo. Não é esse o caminho. Nós começamos a vida familiar dando exemplo aos nossos filhos e esperamos que, quando crescerem, façam o mesmo aos seus filhos. Olhem o exemplo que somos para os futuros colegas. Estamos a cada dia reclamando que não temos mais interessados no nosso hobby. Mas com essas demonstrações, mesmo daqueles já veteranos, senhores, doutores, radioamadores ou meros apertadores de botões, fica muito complicado. Não dá para ditar regras com calças curtas. Enfim, sejamos justos e ordeiros. Devemos fazer do nosso hobby o melhor exemplo para a sociedade, se quisermos almejar o reconhecimento e também novos adeptos e repudiarmos toda e qualquer falsa prática e atitude. Pensem nisso. Parabéns àqueles que mantêm o interesse no radiomadurismo como prática de comunicação dentro do que determina a Anatel. Aqueles que não fazem isto, espero que mudem sua atitude e façam o melhor pela sua vida e para os demais colegas. 73 a todos. Tem essa, é, esse texto é assinado como radioamador Anônimo. Papa Yankee 3, Papa X Ray Yankee, estação do PXPY Clube de Caxias do Sul, sempre pronto para servir fundado em 25 de abril de 1980, transmitindo hoje o QTC da Labre Rio Grande do Sul. Perguntando, mais algum colega pela frequência gostaria de declinar seu nome, indicativo e cidade para voltar ao final da leitura e terceiro comentário? Papai Yankee 3, Quilo, Índia, Mike, Sapucaia do Sul. Olá, Joaquim, por Sapucaia do Sul. Mais algum colega? Papai em que três gols dava o Victor, mas não vou deixar até o final. Ok, Gerson, quer ser? Isso, quer ser, Gerson para Porto Alegre. Uma boa tarde a todos, hein? Uma boa noite a todos. Ok, muito obrigado pela presença. Mais algum colega gostaria de declinar seu nome? Ok, a uh, Papai Yankee 3, Papai X Yankee, estação do PXPY Clube de Caxias do Sul, sempre pronto para servir. Dando sequência à leitura do que da Labre, Rio Grande do Sul. Para recordar, embora o radiomador seja conhecedor da legislação pertinente ao radiomadorismo, sempre é bom lembrar que, segundo os artigos 34 e 35 do anexo da resolução número. 452, de 11 de dezembro de 2006, as estações de Rádio Amador devem operar em conformidade com a respectiva licença, limitada a sua operação às faixas de frequências, tipos de emissão e potência atribuídas à classe para a qual esteja licenciado. Comple complementando ao Rádio é vedado desvirtuar a natureza do serviço, assim como usar de palavras obscenas e ofensivas não condizentes com a ética que deve nortear todos os seus comunicados. Cartões QSL para associados. Atenção, colegas radioamadores, associados da Labre Rio Grande do Sul. Você encontra na Secretaria da Entidade cartões QSL que poderão ser utilizados para suas confirmações. Os cartões QSL foram impressos dentro das especificações técnicas exigidas. Os cartões da Labre são totalmente coloridos nas duas faces. Entre em contato com a Secretaria da Entidade. A aquisição mínima é de R$ 5,00, correspondente ao lote de 10 cartões. Liquidação A diretoria da Labre Rio Grande do Sul resolveu fazer uma liquidação de produtos relativos ao radiomadurismo. Assim... Encontram-se à disposição na sede da entidade camisetas comemorativas ao rancho dos radioamadores e fim de semana dos faróis, bótons, bandeirolas e canecas, além de livros sobre eletricidades utilizados para as provas, tudo a preço convidativo. Ao mesmo tempo que estarás adquirindo uma lembrança da Labre, contribuirás com os cofres da tua entidade. Lembramos que o expediente na sede é às segundas, quartas quintas e sextas-feiras das 14 horas até as 17 horas. Esses produtos também estarão à disposição durante os troca-troca. Encontro Rodada dos Munhecas. Já foi marcada a data da deconfraternização do 59º aniversário da Rodada dos Muñecas, que ocorrerá no dia 29 de março de 2015. Na cidade de Trabandaí, no Hotel Schenkel, sito na Avenida Fernandos Bastes, número 854. Agente-se para essa data. Maiores informações poderão ser obtidas em contato com os colegas Fonseca, Papa Uniforme 3, Lima Bravo Foxtrot e Wilson, Papa Yankee 3, Victor Alfa. Papa Yankee 3. Papa ex estação do PXPY Clube de Caxias do Sul, sempre pronto para servir, fundado em 25 de abril de 1980, entidade de, de, de, declara, é, declarada como utilidade, de, é, utilidade pública, lei número 27.016, 12 de abril de 82. Na leitura, que venceu da lá, Rio Grande do Sul, perguntando, mais algum colega pela frequência? Papai ex dando sequência à leitura do que da Labre Rio Grande do Sul. Curso sobre Antenas. A Labre Rio Grande do Sul realizará no mês de julho um curso sobre antenas para radioamadores coordenado pelo colega Paulo Renato, Papaianque 3, Papa Romeu. O curso terá lugar no plenarinho da Assembleia Legislativa do Estado. Dias 4 e 5 de julho, sendo que no primeiro dia as aulas serão ministradas pela manhã e à tarde. No dia 5 as palestras acontecerão na parte da manhã. Segundo o coordenador, o curso tem um grau intermediário de complexidade. O maior objetivo é de ajudar o radioamador a compreender, diagnosticar e solucionar problemas na construção e sintonia de antenas. Paulo Renato, papai Henrique III, Papa Romeu. Diz ainda que a abordagem pretendida é prática, inclusive com simulações no local. O curso será gratuito e as inscrições já estão abertas. Os interessados podem obter maiores informações através dos telefones 9957-8921 e 3368-3972. Repetindo os telefones 9957-8921. 33683972, em horário comercial. Nas próximas edições, divulgaremos o programa e nome dos palestrantes. Provas na Anatel. Os interessados em realizar provas para ingresso no radiomadurismo ou promoção de classe, têm até amanhã, domingo, dia 22 de março prazo para fazerem suas inscrições junto à Anatel através do site da agência. As provas serão realizadas no dia 25, quarta-feira, na sede da entidade, a partir das 8 horas da manhã. A sede da Anatel fica localizada na Avenida Princesa Isabel, número 778, em Porto Alegre. Papai Yankee 3, Papai X, Rey Yankee, PXPY Clube, na leitura do que da a labre Rio Grande do Sul. Perguntando mais algum colega pela frequência. Ok, dando sequência então a leitura que exerceu labre em Rio Grande do Sul. Essa situação é a Papai Yankee 3, Papai X, Rey Yankee. Px PY, Clube de Caxias do Sul, sempre pronto para servir. Proposta sobre faixa dos 60 metros, conquista mais adeptos. A proposta que permite a alocação secundária do serviço de radiomador entre 5.275 até 5.450 kHz, obteve adesão de mais quatro países durante a 15ª reunião do Comitê Consultivo Permanente 2 da CITEL, Comissão Interamericana de Telecomunicações da Organização dos Estados Americanos. O encontro ocorreu no final de fevereiro de 2015 em Medellín, Colômbia com a participação da LABRE através do Grupo de Gestão e Defesa Espectral A proposta foi originada de debates ocorridos nas Comissões Brasileiras de Comunicações Anatel, também com a atuação da LABRE e seu Grupo de Defesa Espectral. Na reunião anterior da CITEL em Mérida, México, a proposta já tinha conquistado a adesão dos governos da Argentina, Uruguai, República Dominicana, Nicarágua e El Salvador. Na reunião de Medellín, a proposta obteve apoio dos países Chile, Venezuela, Costa Rica e Panamá, atingindo dez nações juntamente com o Brasil. O tema é item de agenda da Conferência Mundial Mundial de Rádio CMR15 da União Internacional de Telecomunicações UIT que será realizada em novembro de 2015 O objetivo da CMR15 é aprovar ou vetar diferentes sugestões internacionais por mudanças no uso do espectro acordando alocações regionais ou globais comuns para cada item da agenda No entanto Antes do encontro na UIT, os países se reúnem regularmente em suas organizações regionais de telecomunicações. Na América, representada pela CITEL, para que estudos e opiniões sejam previamente compartilhados e votados, levando para a CMR-15 posicionamentos mais balizados e representativos de cada região. A proposta em voga sobre os 60 metros já é considerada uma IAP, proposta interamericana, pois conquistou até o momento o um número mínimo de seis votos. Caso assim permaneça até a última reunião da CITEL, a proposta representará todo o continente americano na CME... CMR-15. O governo dos Estados Unidos demonstrou na reunião de Medellín oposição à IAP, alegrando o uso da faixa por serviços governamentais em Frequency Hopping finalizando por uma possível faixa secundária com 25 kHz entre 5.405 até 5.430 kHz. Foram tentados acordos para que suas restrições fossem indicadas em nota de rodapé da IAP para obter a harmonização respeitando as especificidades, especific, especificidades nacionais. Nos próximos encontros no âmbito da UIT ocorrerão na última reunião preparatória, que definirá as redações e as opções de frequências para cada item de agenda a ser discutido na conferência e reunião do Grupo Permanente de Estudos dos Serviços Terrestres, no qual o serviço de rádio amador está inserido. No início de março, o Brasil já repercutiu internamente os resultados da CITEL, estabeleceu as linhas de atuação para a CPM durante reunião da, das comissões brasileiras de comunicações da Anatel em Brasília. A LABRE, através do seu grupo de defesa espectral, esteve presente e contribuiu com, com as modificações no texto da CPM. Importante: mesmo o Brasil apoiando os debates pela atribuição secundária aos radiomadores na faixa de 60 metros, isso não significa sua aprovação imediata em nosso país. Portanto, continua válido determinado pelo PDFF, Plano de Destinação de Faixa de Frequências da Anatel e as legislações em vigor sem atribuição dessa faixa ao radioamadorismo. Felícia Labre e apoia o Grupo de Defesa Espectral pela defesa e desenvolvimento do Radiomadurismo nacional. Maiores informações em www.radioamadores.org Papa Yankee 3, Papa X-Ray Yankee, estação do PX Peterson Clube de Caxias do Sul, sempre pronto para servir na leitura do QGC da Labre, Rio Grande do Sul. Perguntando, mais algum colega pela frequência? Dando sequência à leitura do que da Labre, Rio Grande do Sul. Esta estação é a Papa Yankee 3, Papa X-Ray Yankee. Você sabia? O estado do Rio Grande do Sul possui exatamente 2.800 radioamadores. Estes são detentores de 3.850 licenças. Sejam fixas, móveis, repetidoras e outras. A Labre Rio Grande do Sul paga anualmente a International Amateur Radio Union por essas 3.850 licenças atribuídas ao estado. Agora, Quantos são os associados à Labre Rio Grande do Sul? 250 associados. Quantos são os pagantes fixos? 140. Vamos aos cálculos. A Labre Rio Grande do Sul, única representante devidamente reconhecida a nível nacional e internacional, tem menos 5% associados ativos e pagantes. Bem, se você radioamador, quer auxiliar a Labre Rio Grande do Sul nas suas atividades, Convidamos a ser um associado. Como fazê-lo? Acesse o site de identidade em www.labre-rs.com.br Preencha o formulário e siga as instruções. Faça parte do nosso grupo e ajude a manter a representante dos radioamadores gaúchos. Leituras do... Do rádio informativo da Labre Rio Grande do Sul. Acompanhe as leituras do rádio informativo semanal. Em HF, 7.120 kHz, na banda de 40 metros, às 19 horas. E em 3.760, banda de 80 metros, às 21 horas. Em VHF, na região da Grande Porto Alegre, na repetidora da Labre Rio Grande do Sul, a Papayank 3, Alfa Whisky Alfa, em 147.210. Aos sábados, às 18 horas. Nas repetidoras de VHF do interior do Estado, em 145.480, repetidora do Rádio Clube de Pelotas, aos sábados, às 21 horas, a leitura efetuada pelo colega Lopes, Papaique 3, Luiz Que Serra. Em 145.370, repetidora de Santa Maria, aos domingos, às 9 horas da manhã. Pelo colega Cláudio Papanhanque III, Oscar Zulo e sua equipe de colaboradores. Desde já, agradecer uma colaboração dos colegas nas leituras do QTC da Labre Rio Grande do Sul. Todas as edições do QTC Falado estão disponíveis para download no site da Labre Rio Grande do Sul. Para maiores informações da Labre Rio Grande do Sul, visite nossos sites em www.labre-rs.com.br ou www.facebook.com labre.rs Críticas e sugestões serão bem-vindas. Envie-nos um e-mail para labre-rs.com.br Também pelo telefone, código de área 51-3368-3972. Horário de atendimento da Labre, às segundas, quartas, quintas e sextas-feiras, das 14 horas às 17h. Agradecemos a participação de todos os colegas radioamadores e Escutas. Esta é a Labre, Rio Grande do Sul, a Liga dos Radioamadores Gaúchos. Um bom final de semana a todos e até a próxima semana. Papa Yankee 3, Papa X, Rei Yankee, estação do PXPY Clube de Caxias do Sul, na leitura do QTC da Labre, Rio Grande do Sul. Mais um colega chegou agora, gostaria de ter seu nome anotado no log para tecer comentários ao final do QTC? Ok, uh, os colegas Rádio Escutas, uh, Papa Uniforme 3, Juliette Alfa Lima, e Papa Uniforme 3 Delta, Romeu Eco, se quiserem uh, que eu leia os seus comentários, só mandar aí pelo WhatsApp, com prazer eu, eu leio no ar os comentários de vocês. Vamos a... aqui é Caxias do Sul, chamar o colega Edson, Papa Yankee 3, Eco November, a palavra é sua. Ok, André, Papa Yankee 3, Papa Yankee esse é Caxias, Papa Yankee 3, Eco November, Operador Edson. Boa noite aos demais colegas que vieram na frequência posterior a minha, a minha entrada na frequência um grande abraço a todos que todos tenham um excelente final de semana ok parabenizamos os aniversariantes da semana né ok e muito bem escutado aqui André muito muito tranquilo tinha aí uma lateral mas não, não prejudicou pelo menos a minha recepção aqui ok um grande abraço a todos que todos tenham um excelente final de semana. Papa Henrique 3 PXY por Papai 3 India Tango é 3 Eco November Taxias. Ok, muito obrigado, Papa Henrique 3 Eco November Edson, que retornará mais, logo mais, às 21 horas, operando a Papai 3 Papa X com a leitura do QTC da Labre em 80 metros. Vamos agora chamar o colega Marcelo, que está operando através de uma estação de São Paulo. Papaiank 2/Papaiank 3, Mike Lima, a palavra é sua elaboração da nossa de passar e de de Agradeço a é, muito obrigado pela sua E a Obrigado, André, por Um grande abraço. Como, como Ok Marcelo, muito obrigado, sempre alerta. 73 para ti. Este foi Papayanque 2 barra Papayanque 3 Mike Lima operando via São Paulo. Vamos agora aqui para o Rio Grande do Sul, Campo Bom. Papaienque 3, Papachali, César, a palavra é sua. Eu uh, o pessoalmente e ao Petit Peixon, Papa e o clube é de Caxias do Sul, pela leitura do PTC. E uh, um grande abraço a todos os colegas aí, uh, que acompanharam a leitura. E parabéns aí também uh, à equipe da Lab que uh, tratou da elaboração. Difícil, ok? Obrigado pelo mesmo. Uh, Papa à 3, Papai Charlie. Uh, ok, muito obrigado, César. Papaiank 3, Papa operando de Campo Bom. Obrigado por prestigiar a leitura do PXPY Clube. Vamos agora ao Litoral Gaúcho chamar o colega. José Alberto, Papai 3, Juliette Hotel, a palavra é sua. É Japão Hotel, André. Ah, perdão. Uh, Japão Hotel, Papai 3, Japão Hotel. Eu acho que não retornou, mas de qualquer forma, desculpa o munhecado. Então vamos a Novo Hamburgo chamar o colega Papai 3, Charles Sierra, a palavra é sua. Não retornou. Vamos a Curitiba a chamar o colega Bernard Papayanque 5 Lima Tango Bravo, a palavra é sua. Positivo. É, Estou por aqui, escutei o QTC de ponta a ponta. E André, muito bem copiado aqui por Curitiba. Tranquilo e sereno. Parabéns pelo QTC. Pela equipe toda aí da madre, é que redigiu isso aí tudo, está bueno. E até uma próxima oportunidade. Eu sei que a tela está grande, vai chegar a gente por aí ainda. Um abraço a todos, desejo de saúde a todo mundo. Obrigado. Muito obrigado pela, pela participação aí de Curitiba, que 5, Lima, Tango, tango Bravo, 73, Muito obrigado. Vamos agora aqui para a Via Mão. Yankee 3, Tango Fox, Nildo, a palavra é sua. Ok, André. Quero agradecer aí a, a leitura do QTC. Agradecer a turma da, da Lab do Rio Grande do Sul. aos aniversariantes aniversari aí da semana, meus parabéns. E a todos que estão aí pela coruja, meu boa noite, meu abraço e um bom fim de semana. Yankee 3, Tango Fox, Nildo, cidade de Viamão. Obrigado, André. Prossiga. Obrigado pela presença, Papai 3, Tango Fox, Mildo. Vamos agora chamar a cidade de Butiá. Papai 3, Bravo Mike Mike, Milton, a palavra é sua. Papai 3, Bravo Mike Mike. Ok, então vamos agora ao litoral, vamos voltar ao litoral, vamos a Imbé. Chamar o colega Nico Papayanque 3, Sierra aqui a palavra é sua. Ok, colega André. É, um forte abraço aí, nossos agradecimentos, ok André. Belíssima leitura aí do QTC, parabéns ao pessoal da Labria, os um parabéns aos aniversariantes e a gente fica feliz aí de ter ouvido todo o QTC por aí, ok André? Como aqui a estação é pequena, câmbio curto, estação beira de praia, retorno aqui com nossos agradecimentos e um bom fim de semana, ok André? Modulou o Papai que 3, arraquilo, é Nico pelo Imbé, com um grande abraço e os agradecimentos. Ok, muito obrigado Papai Anki 3, é aquilo. Uh, sinalzão aqui, uh, colocando S9 mais 20 aqui, em, na estação aqui, parabéns finalzão sinalzão. Vamos agora a Sapucaia do Sul, chamar o colega Papayank 3, Quilo India Mike. Joaquim, a palavra é sua. Três Santanarias. Tá ok, Papayank 3, Serra Mike, anotado aqui, chamando na sequência. Papayank 3, Quilo India Mike, na escuta. ok, colega Joaquim não retornou vamos ao colega chamou o colega Gerson de Porto Alegre, e disse que provavelmente não retornaria, mas vamos chamá-lo mesmo assim Papa Yankee 3 Golf Bravo Victor, Gerson a palavra é sua ok, ok, no fim fiquei até com um pouquinho a mais tá? ok, é, Papa Yankee 3 Papa X Ray Yankee é, Clube de, de, Rádio Clube de, de Caxias do Sul Operado aí pelo colega, puxa vida, deixa eu lembrar, o nome do colega o é barba, o Leimer me pegou aqui, ah, o André, né, o André, se não me falha a memória, ah, essa papa fez Golf Bravo Victor, rádio operador Gerson, por Porto Alegre. Boa noite a todos os colegas que estiveram pela frequência, os que estão ainda pela frequência, né? esse cima do nosso Fato 73. Bem escutado por aqui, tá? Uma pequena interferênciazinha, mas não, não causou grandes problemas, tá? Uma pequena interferênciazinha, mas sem grande problema por aqui, tá? Ok, André? Muito obrigado pela leitura, a gente fica muito agradecido aí, tá? O um colega aí pela disponibilidade, né? E os demais colegas que estiveram presentes também. Todos tenham uma boa noite. Agora, realmente, se despedindo, é papo entre três golf e O Porto Alegre. Tchau, tchau, turma amiga. Ok, muito obrigado pela presença, Gerson, Papainque 3, Golf, Bravo, Victor. Que bom que pôde ficar até o final. Vamos chamar agora o um colega que entrou por último, Papainque 3, Sierra Mike, a palavra é sua. Oi, olá, olá aí da Alô, pessoal, que é esse André. Não fica o indicativo. O atalho é um abraço aqui, são só três ferramentas. Tinha é que o tecido estar lá, não tem André. Guardado um abraço. Se tecido sabia que era uma meia, não sabia que tinha que ter tá estar lá. Desculpa, já escutei o, o Nico se pronunciando, tá por aí ainda Nico. Aquele abraço a moto da casa, saúde, saúde, saúde. Só, André, só para cumprimentar umas guerrilhas, Luís Carlos, cumprimenta todos da frequência. Eu pergunto o que teve que crescer agora, eu não fosse a bronco, mudou o raio, é eu sabia que era uma ideia. Esse é lá em três, se arrumando, vai lá, tem só três pesquisas e pelo adiante. Ok, muito obrigado, Luiz Carlos, pela presença na leitura do QTC da Labre, Rio Grande do Sul, Papaiente 3, Serra Mais. Houve uma mudança no horário de leitura do QTC na banda de 40 metros. Agora, a partir de agora, vai ser às 19 horas em 7.120. QSL? 7.120, QSL, nessa frequência mesmo, né? A partir das 19 horas, todos os sábados. É, eu não enxergo agora, não viste. Estamos então em 7720. Alô, um abraço para as pessoas que estão aqui. Você, a Você, André. Obrigado, Agora, tem que ser informado, então. Você, André. Ok, muito obrigado pela presença, Luiz Carlos, Papainque 3, Sierra Mike, lá de Uruguaiana, na fronteira. Mais algum colega gostaria de tecer comentários? Uh, André, se me permite, só é uh, papai entre três sapateados retornando. Grande abraço, Luiz Carlos. E uh, também em 80 metros é às 21 horas, entre 37 e 60, ok? Hoje é positivo, todos os sábados. Ah, tá. Em 37 e 60. E aí, André? Eu vou tentar escutar então, se Obrigado, mano. Ok, prossiga, André. Ok, muito obrigado. Uh, então, uh, antes de encerrar a leitura do QTC, eu gostaria de convidar a todos para a leitura, participar da, da leitura às 21 horas em 3760, uh, a estação do PXP Clube de Caxias do Sul, Papai 3 Papa X Reang, será operada pelo colega Edson, Papai 3 Eco Novembro. Gostaria de agradecer a a oportunidade de poder participar, de efetuar as leituras, agradecer a Labre Rio Grande do Sul. O PX PXPY Clube de Caxias do Sul está sempre disposto a colaborar com a nossa entidade-mãe, a Labre. Um forte abraço a todos, um, uma boa noite de sábado, um bom final de semana. Papai 3, Papai X estação do PXPY PX, Clube de Caxias do Sul, foi operada por Papai 3, Índia Tango André, Forte, 73 a todos. Boa noite. Boa noite, André. Até a próxima. Um abraço a todo o pessoal aí de Caxias. Ok, muito obrigado. Okay, André, uma vez, obrigado, André. Obrigado, André. Obrigado pela leitura do CACI. E... Parabéns, gente, do aí, de CACI. Tudo pela... bem, de CACI. Muito obrigado pela... Depressão de Vigial, que é um auxiliar lá do Brasil. grande abraço. Um abraço pela CACI. Ok, muito obrigado. Marcelo, três transmitidos, rematamento em São Paulo para ficar. Muito tempo que não vejo. Parabéns, parabéns, muito bem, queria aí. Tá Ok, obrigado, Marcelo. Vai permanecer na frequência, Marcelo?